Cada tipo enxerga a sua virtude, e aqueles que não têm isso, ele considera como um defeito. Por isso, minha virtude é o seu defeito. As pessoas de padrão 1 buscam tanto a perfeição, querem ser tão perfeitas, em que elas se cobram tanto, em que elas não se permitem, inclusive, aproveitar a vida, viver, relaxar, curtir as coisas, todo instante se cobrando, se cobrando, para ser melhor. E elas consideram um pecado grave, no caso, as pessoas que não buscam fazer o melhor, as pessoas que não buscam entregar o seu melhor. Portanto, para as pessoas perfeccionistas do padrão 1, que se consideram quase perfeitas, né? nem isso elas conseguem considerar, as pessoas que têm tolerância ou aceitação e relaxamento, elas consideram como um defeito. Então, curtir a vida para as pessoas de padrão 1. É um defeito, porque elas trabalham exageradamente. Beleza? Até o próximo. Se preparem para o número 2.